E, e agora uma nova droga aqui nos Estados Unidos, já fica até o alerta para todos aí. É, eu tenho gravado bastante vídeo falando sobre isso aí, a questão dessa, desse fentanil que agora está chegando no Brasil. Né? Do que se trata, Daniel? É uma nova droga sintética produzida no norte do México e acabou com, com a Filadélfia e está uma grande praga aqui no, nos Estados Unidos. E agora também está entrando no Brasil. Eu tenho dois amigos meus da Polícia Federal que agora, na segunda-feira, me ligaram e falaram olha, Daniel, Fentanil chegou no Brasil, que é a droga que transforma a pessoa literalmente. Ela causa uma dependência absurda e ela transforma a pessoa praticamente num zumbi. São alucinações, a pessoa ela, ela não enxerga o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela entra num, num estado é, de, de falta de consciência muito grande, então... Isso aí é uma coisa que esse atual governo vai ter que se preocupar, porque realmente o fentanil acabou com a, com a Filadélfia. Como chama? Ventanil? Fentanil. F-E-N-T-A-N-Y-L. Fentanil. fentanil. fentanil.